Fala meus aliados, tudo bom? Continuando com a análise sobre a entrevista dos presidenciáveis Hoje eu vou falar um pouco sobre a entrevista do Lula E amanhã sobre a entrevista da Simone Tebet Mas primeiro eu peço o apoio de vocês se inscrevendo no canal Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Se possível já clica no botãozinho de gostei eu sei que vídeo sobre política é complicado de se falar, pois principalmente hoje em dia vivemos em um país muito polarizado. Mesmo que você se coloque como neutro, as pessoas vão dizer que você é isso ou que você é aquilo. E se você não tá conosco, você está contra nós. Mas vamos lá. O Lula foi entrevistado nessa quinta-feira, 25 do 8, no Jornal Nacional, pelo Bonner e pela Renata. E o primeiro tema foi corrupção. Então já começar com os dois pés no meio do peito. O Bonner, porém, já comentou que o Lula foi absolvido dos crimes do qual ele foi acusado. E o Lula, para mim, ao para mim, ao responder as perguntas, foi um pouco mais razoável, um pouco mais leviano ali. Deu umas enroladinha um pouquinho mais que o Bolsonaro. Eu não tô dizendo que o Bolsonaro é melhor por conta disso não, porque ambos faltaram um pouco com a verdade ao meu ver, né? A gente viu algumas mentiras durante a entrevista que ficaram explícitas. E se não foi mentira dos candidatos, provavelmente eles esqueceram da verdade. Mas as combinações de palavras usadas pelo candidato Lula, essas sim, me pareceram um pouco ruim. Mas ele mostrou ali um aparente compromisso de combater a corrupção. O que ele não queria, porém, é que empresas, como a Petrobras que ele citou, sofressem com os processos de modo que isso impactassem os seus trabalhadores, os seus funcionários. Então legal, o Lula proteger o trabalhador sempre foi a chave do sucesso do Lula. A entrevista levantou outros pontos interessantes a respeito da economia. O Lula recebeu o país no primeiro mandato com uma inflação de dois dígitos e entregou numa situação muito melhor. Será que essa história vai se repetir novamente? Ele vai receber o país novamente com uma inflação alta? e durante seu mandato a inflação vai diminuir? O problema agora é outro, porém, sempre o problema é outro. E quando uma pessoa é competente, não importa o problema, ela dá um jeito. Não podemos nos esquecer, porém, que a inflação já está sendo combatida através da alta dos juros. No governo do Lula, a gente teve um grande aumento da força industrial no país muitas empresas automobilísticas e tudo mais. Agora, as indústrias estão ficando cada vez mais robotizadas e a tecnologia tem avançado e tomado o lugar desses funcionários. Seja na indústria, também no agro e já tem até loja que funciona sem pessoas. Então, só se ele ganhar e a gente vai ver como que fica. Já o ser questionado sobre a polarização, ele disse que é bom, pois daí surge a democracia. Aí eu não concordo de todo. Também não acho que esteja totalmente errado, faltou um pouco mais de tato. A polarização são lados extremamente opostos e isso faz com que não exista entendimento. Ao invés de democracia gera discordância e acaba em briga. Mas sim, opiniões divergentes são importantes para que se tenha controle sobre a influência que alguns exercem na vida dos outros, pois como haveria de ser se uma democracia se o presidente é de esquerda, o deputado é de esquerda e o senador é de esquerda? Tá todo mundo pensando igual? O que a pessoa sugerir, estão no mesmo pensamento, vai implantar. Não tem quem combata. Não teria alguém para falar, opa, vocês estão passando do limite aí? No Brasil, infelizmente, a gente tem um peso muito grande, desproporcional sobre a ideologia de esquerda. Quero dizer, o, o partido do PT carrega consigo quase que a metade da população do país. E a outra metade se dispersa em opções. Mas isso não vem ao caso, né? Vamos à entrevista. A entrevista ocorreu de forma bem mais fluida e eficiente do que na do Bolsonaro. O que é bom, mas traz um sentimento de preferência para os jornalistas. Algo que não deveria existir como repórter, pelo menos no âmbito público, porém eles trabalham numa empresa privada. Se não recebem a devida advertência, passa a imagem de que a própria emissora apoia a conduta. E não estou dizendo que exista, é que é uma percepção. E não adianta a gente discutir isso, porque um candidato você interrompe várias vezes e o outro você permite que fale. Então, fica complicado. Além disso, na entrevista em si, eu não consegui perceber quais os planos de governo, quais os atos, as leis, o que planeja. Que ele quer melhorar a situação do país? Tá, todo mundo quer isso, todos os candidatos falam que querem isso. Tirar a pessoa da pobreza, fazer prosperar, beleza, mas como? Não foi passado isso claramente, inclusive duas questões ele desviou. Ao meu ver, uma no que diz respeito a Dilma, outra respeito à escolha de da vaga para Procurador-Geral da República. Vamos ter que esperar por mais aparições para saber o que acontecerá. Se você gostou dessa análise, clica no botãozinho de gostei, me dá aquela força. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha também esse vídeo com seus amigos, no grupo da família. E você também pode me adicionar nas redes sociais, está aí na descrição do vídeo, logo abaixo. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aí no comentário. Por hoje é só pessoal, a gente se vê na próxima.